Recebi a semana passada é, cobradoras demitidas, cobradores, e na mesma semana aprovei um requerimento da constituição de uma comissão de vereadores para solicitar que as empresas venham explicar por que tantas demissões em plena pandemia. Tem um acordo coletivo, as empresas não podem demitir nenhum trabalhador infelizmente o maior descaso nós já tivemos por volta de mais de 50 trabalhadores e trabalhadoras demitidas pelas concessionárias precisa de fiscalização o poder público tem que fiscalizar essas, essas empresas infelizmente o prefeito felício pouco está fazendo o transporte coletivo nós temos hoje a passagem mais cara do estado de são paulo e nós estamos vendo a precariedade é, no transporte coletivo e agora as empresas demitindo em plena pandemia trabalhadores. Assista um vídeo agora que vai mostrar que o Ministério Público está solicitando mais ônibus em São José. Olha O pedido do Ministério Público é para que a Prefeitura acrescente mais ônibus em 11 linhas do transporte público da cidade. São linhas dos bairros Urbanova, Putim, Colonial, Campos São José e Novo Horizonte. As linhas de ônibus do transporte público aqui de São José dos Campos foram reduzidas em março, logo no início da pandemia. A Prefeitura dizia que a demanda estava bem mais baixa por conta da quarentena, só que o Ministério Público disse que comprovou denúncias de superlotação nessas linhas. E que a redução da frota, né, causando essa superlotação, é prejudicial à saúde pública. Vamos continuar lutando pelo emprego dos trabalhadores, do transporte coletivo e pela qualidade no transporte. Conte com a gente!